Bap, bap, bari sou sexy, diva do Instagram, balançando a lata, sentando até de manhã. Motel tá no maps, brother o os escan. Sou sexo, sou sexy, tá um desce pro meu clã. Muito safadinha é na bico. gosto do piloto, também gostou do garoto. Bate pra uma baby que essa noite não se lá em casa, negado né, Convocou o bonde, sabe que a artilharia é pesada. Anguçou na vista no pião, tamo de gio. Roletando as sete com elas no filme GCZ. Toma meu bem, uma dose minha acelerando na benz No pain, no gain, nascer do blend, banco de trás lotado com mais pato no pain Se você pediu, então toma meu bem Uma dose minha acelerando na benz No pain, no gain, a cem De banco de trás lotado com mais pato no pain One shot, no flow Sigo calando quem me critico Bem lento isso Sempre muito calmo pra poder fazer um show Aquela onda e me ligou GPS, tu nada, ela brotou tô Me chamando de amor, perguntando como eu tô Na frente da minha amiga, meus esquemas Ela queimou, queimou Errou se pá, me comentar Se não vai me arrastar, assim vai me quebrar Nem queira comparar, sempre te deu o melhor Te faço causar, de o seu Se você pediu, então toma meu bem Uma dose minha acelerando na benz No pain, no gain, nascer do blend Banco de trás lotado com mais pato no pente Se você pediu, então toma meu bem Uma dose minha na bens, no bem, no gain. A Mary acende, banco de trás lutado com mais quatro do no pain. Don't look at my swag, don't look at my swag, don't big at my swag, don't don't look at my swag, don't look at my swag, don't look at my swag, don't look at my swag, don't look Sente corações no filme Jessie, derrubando as notas meninos que são perri. Gosta do meu style e gosta, mais é do meu. Se você pediu, então toma meu bem. De uma dose minha acelerando Não, na Benz, no pain, no gain. Nascer do blend, banco de trás lotado com mais quatro no yeah. Benz. Se você pediu, então toma meu bem. Uma dose minha acelerando na ben. no pain, no gain. Amelie, Sage, banco de trás lotado. Com